Olá, olá, olá! Mais uma vez aqui ao vivo, direto aqui da do nosso Facebook e falando para vocês hoje de um assunto que é, com essas eu tenho feito várias palestras em escolas e essas palestras têm surgido vários assuntos e eu pensei numa ferramenta que eu tenho que eu aprendi numa formação que eu fiz de Kid Coach, que é uma formação maravilhosa que a gente trabalha a, a aprende a trabalhar com crianças de 8 a 13 anos com as ferramentas do coach, com a Márcia Belmiro. E essa é uma das ferramentas que ela passa lá. Eu fiz uma adaptação dessa ferramenta para que a gente pudesse utilizar, pudesse disponibilizar para as palestras é, que estão sendo realizadas nas escolas. Que é algo que muitos papais, às vezes, não percebem, mas o primeiro momento, nessa conversa de final de... Quando pega menino na escola, tá ali, vai, vou pegar meu filho na escola, e, e aquela correria do dia a dia. Aí chega, senta com o menino e meu filho, e aí, como é que foi sua aula? Foi boa? Sim. Foi tudo bem? Você brincou? Sim. O que, que mais você fez? Você, você mais gostou de brincar? Foi com o Fulaninho? Sim. Quer dizer, eu brinco muito, que é o triplo sim. Né? A gente pega a criança, os filhos na escola e eles vêm com, as, com aquelas respostas já padrão. É, né, a gente está vindo do trabalho, eles estão vindo da escola, cada um numa sintonia diferente, e se a gente não, é, é, nós como pais, como responsáveis pela, pela educação, pela formação deles, se a gente não se sintonizar com eles, se não criar ali uma, uma linha fina entre o que a gente pode extrair deles de informação... Fica essa coisa mecânica, fica essa coisa é, automática, né, que é esse sim, sim, tá tudo bem, foi tudo bem na escola. E a gente pode explorar isso, isso é que é o legal. Essas perguntas, essas dez perguntas poderosas, elas nada mais são do que uma forma da gente perguntar de um jeito diferente para eles, para que a gente possa é, explorar isso um pouco mais que a gente vai perdendo, vai perdendo essa conexão, a gente vai entrando nessa rotina automática e vai perdendo essa capacidade de explorar um pouco mais a experiência deles. Poxa, eles passam cinco horas na escola, é muito tempo, sabe? E dali, às vezes vai para algum outro lugar, você tem pouco tempo com ele. Então, quer dizer, se você não utilizar esse pequeno tempo para poder usufruir de toda aquela... Aqueles momentos de tudo aquilo que ele passou na escola, você acaba perdendo isso. Aí chega em casa, é outra correria, é jantar, é tomar banho, é fazer dever, e não dá para conversar. E você não sabe direito. Aí você vai ler o um bilhete da escola, o que, que ele está fazendo, o que, que ele não está fazendo. Enquanto o que mais vale ali é o, esse retorno dele. O que, que eu fiz? O que, que eu mais gostei? E as perguntas passam justamente por aí, por você poder utilizar isso. E eu faço, faço isso com o Miguel. E eles sempre me davam uns retornos é, fantásticos. Até hoje me dá alguns retornos que são fantásticos. Quer dizer, o que você mais gostou de fazer na escola? Sabe, com quem que você brincou? que foi mais legal? Sabe, o que, que valeu a pena você ter ido? Você ter saído de casa e ter ido para a escola hoje? Qual foi a atividade que você mais gostou? Se essa atividade ela não existisse, qual outra atividade que poderia existir que seria tão boa quanto essa? E aí você vai descobrindo, e vai podendo trabalhar isso com ele. Esses dias com o Miguel, com essas perguntas, por exemplo, é, eu descobri que a aula de artes não é uma das favoritas dele. E assim, você perguntar isso para a criança, muitas vezes, de forma racional, ela não vai saber te explicar. Agora se você pergunta, ah, meu filho, é, se ao invés da tal aula, tivesse uma outra aula que você sabe, às vezes, que ele gosta, ele vai te falar, e você vai perceber qual que é a aula que ele menos gosta. Entendeu? Consegue perceber isso? Então, assim, você vai, ao fazer as perguntas, você vai é, sendo capaz de usufruir, de pegar ali, dele informações que numa conversa muitas vezes é, racional, você não teria com ele. Principalmente, a gente está falando ali, de crianças entre 4, 5, 6, 7 anos. Ali, você vai buscar e fala assim, ah, filho, qual a é aula que você mais gostou hoje? Então, é, é, é muito objetivo isso para eles. Enquanto você pergunta, o que você mais gostou de fazer hoje? sabe O que foi mais legal na escola? Qual foi o amiguinho que você brincou, que você se sentiu melhor? Qual foi aquele amiguinho que você deu mais atenção? sabe Qual que é o amiguinho que quando você chega em sala de aula, você acredita que ele te traz mais, é, é, que te recebe com mais atenção? Então, quer dizer, são perguntas que estimulam o que a criança possa criar uma conversa, uma interação. A gente sai daquela, daquele mecanismo de ah, eu vindo do trabalho, tenho que fazer isso rápido, para pegar ele rápido, levar ele rápido para algum lugar, e a gente vai deixando de viver esses pequenos momentos do dia a dia, que são fundamentais, para que a gente puder, possa conhecer mais da experiência deles. Ontem, uma live é, sobre musicalização, que estava fazendo com uma professora de Brasília, é, falando justamente também sobre isso, sabe, dessa questão de... É, é, colocar a criança muitas vezes nessa rotina nossa e a gente não saber explorar isso daí. E aí vai chegando, vai ficando mais velho. Não sei se vocês já conhecem, ou até já falaram isso. De que, ai, é, fulano cresceu tão rápido. Né? Ou, ai, eu não vi fulano crescer, eu não vi meu filho crescer. Ou, ai, essa fase, ela, passa, ela é tão boa e ela passa tão rápido. Gente, não passa tão rápido. Sabe, não, isso não existe, sabe? Isso é uma desculpa que a gente fala para poder... É, é, ficar mais tranquilo em relação ao tempo que nós perdemos com eles sabe? Tempo que a gente poderia ter aproveitado Eu digo que é ter mais tempo Todo mundo aqui tem uma rotina de corrida de trabalho De ter que fazer um monte de outras coisas Só que na hora que a gente está ali presente é, Usufruir dessa presença de uma forma integral sabe? De uma forma consciente De uma forma a extrair da criança é, é, informações que vão ser valiosas para que nós enquanto adultos, enquanto pais possamos é, é, buscar o que eles é, é, buscar uma conexão maior, buscar ali uma relação melhor com eles. Imagina fazer pergunta para eles em que eles vão explorar isso com a gente. Quer dizer, quando eu falei com o Miguel que ele é, que aí eu eu que a aula que ele menos gostava era a aula de artes. Quer dizer, eu já posso agora fazer um trabalho com ele maior, sabe? E não adianta, ai ah, você gosta menos de aula de arte, então você vai ter que fazer isso ou vai ter que fazer aquilo. Não, isso não funciona, gente. Sabe, é muito melhor eu trazer uma brincadeira, eu, eu comprar um jogo de pintura, eu trazer é, é, é, outras formas lúdicas de brincar com ele dessa forma, para ensinar para ele que ali a aula de artes é uma aula legal, uma aula bacana. Sabe, é uma forma de eu chegar, inclusive, nos professores e perguntar como é que está sendo essa aula, o que está acontecendo. Sabe, tem aulas que eu consigo perceber com eles que eles adoram, que eles gostam. e fica tudo muito no manual. O que, que você mais gostou, Ah, Gostei de ir no parque, brincar no parquinho. Pô, mas você gostou de brincar no parquinho todo dia? Você gosta de fazer só a mesma coisa? vocês acreditam que uma criança de 5, 6 anos vai todo dia fazer a mesma coisa, do mesmo jeito? Não faz, gente. Você fica com a criança dentro de casa no final de semana, você repetir o programa no outro, no outro, ele já não tem mais interesse nenhum. Nenhum naquilo. Não é verdade? Passa dois, três dias com uma criança, só você e ela, se você não variar, não fizer coisas novas, o que acontece? Aquilo ali se perde, a criança perde o interesse. Então, quer dizer, você acha que todo dia ela sai da escola, ela dá a mesma resposta, que ela gostou mais daquilo, ela fez aquilo, que ela tenha gostado, mas você acha que ela fez aquilo do mesmo jeito? Ela não fez, ela fez isso de um jeito diferente, e que você precisa explorar isso com ela. Que muitas vezes, só no, nessa conversa de ah, o que, que você mais gostou, o que, que você fez, você gostou, você vai receber um sim, um tudo bem, foi legal, não é isso? Aí, aí ele vai crescendo com isso daí. Aí vira um adolescente, aí qual que você acha que vai ser a sua relação com a criança adolescente? É só um avião aqui, né? vai ser igual um avião, você vai ver ele voando e não vai... É, conseguir estabelecer um mínimo de conexão, vai conseguir estabelecer um mínimo de fala. Isso eu tive numa é, uma série de palestras sobre adolescentes e então, dava é para perceber isso claramente de como a gente trabalha essa questão da mentalidade, de como a gente trabalha essa questão das habilidades, de como a gente trabalha com essa questão do, de até de é, trabalhar a perseverança, a persistência da criança. É tudo na primeira infância, tudo enquanto eles são mais novos. Então, e para fazer isso, a gente tem que de uma forma mais lúdica, mais natural. E nada mais simples do que é, pegar esse momento e falar assim, ah, não tem esse tempo. Porque muitas vezes alguns papais mais chegam, ah, não tem esse tempo. Tá, alguém busca essa criança na escola. Então, nesse tempo de buscar na escola, utilizar essas perguntas, vocês vão ver que são perguntas simples, são perguntas fáceis, elas são perguntas que vocês, igual eu fiz aqui para vocês, vocês podem variar, inclusive, as perguntas, elas estão listadas aqui, é só você clicar no link desse vídeo, elas estão ali, e vocês vão poder baixar, você, na verdade, vocês vão receber ela por e-mail, vocês vão clicar ali, vai, vocês vão receber um, um, um, vai aparecer uma página, vocês vão cadastrar o e-mail, vai chegar no e-mail de você, você vai poder baixar isso daí, tá? Então, quer dizer, você vai poder baixar, e se você gostou, pessoal, curte, compartilha aqui com outros papais, fala da ferramenta, fala o que você quer, se você tá com alguma dúvida de baixar, ou se ela chegou no seu e-mail e você não viu, coloca aqui nos comentários, e para poder chegar a essa informação em mais papais e mamães, é uma informação que realmente traz, aplica ela, aplica um, dois, três dias, você vai ver a diferença que é no retorno da comunicação que você tem com o seu filho. Tá? Porque muitas vezes a gente só utiliza essas coisas quando perde essa conexão, quando perde essa comunicação e começa a repetir essas desculpas, e essas frases de que, ah, eu tinha saudade dessa época, ah, bom é quando era assim, o bom é quando era assado. Quer dizer, isso não volta, gente, sabe? A gente não tem outra vida para viver assim com os nossos filhos, para estar tá curtindo e tá estar vivendo isso com eles. Então, quer dizer, vamos aproveitar essa fase, vamos aproveitar para fazer isso com eles. As perguntas estão aqui, é só vocês clicarem, vocês vão conseguir baixar, vão receber isso daí. Está lá toda explicadinha, eu coloquei a ferramenta inteira para vocês poderem fazer com os filhos. É só vocês baixarem, baixarem não, vocês vão cadastrar o e-mail, vão receber o e-mail de vocês e vão utilizar e me dão um feedback aqui depois, ah, tô gostando, não gostei, eu fiz, foi bom. Tudo na vida é treino. A gente também treina para ser um pai, uma mãe melhor, sabe? Para conseguir desenvolver isso com os filhos. E aqui é uma ferramenta prática e rápida, tá? Porque a gente eu tô fazendo muitas palestras sobre comunicação entre pais e filhos, e eu tô mandando essa essas 10 perguntas pro os papais e para as mamães verem como é prático isso, como na palestra a gente aborda questões e aborda dinâmicas, vivências em que você vai conseguir também desenvolver isso de uma forma rápida e prática, né? como tudo que a gente falou como tudo é treino, aqui você também pode treinar você tendo a ferramenta fácil vai mais rápido e cria uma conexão maior, e a gente vai parar de falar essas frases que não fazem o menor sentido e que só faz com que a gente perca o nosso tempo em relação a a, esse, a essa aproximação, a essa conexão com os filhos, tá ok? Vamos lá, curte aqui, se você gostou, compartilha, é importante para outros papais, outras mamães ouvirem e divulgar essa essa importante ferramenta, essa ferramenta poderosa. Eu vou estar tá passando para vocês mais algumas ferramentas esses dias. Você está vendo essa live agora? Se você descer no feed aqui, você vai ver que lá tem outras é, outra ferramenta que eu deixei que é o diário das emoções que é uma ferramenta para trabalhar um pouquinho de inteligência emocional, com, com sua mesmo, para que a partir daí você possa trabalhar com o seu filho. Toda semana, você vai acompanhando aqui o nosso, o nosso Facebook, porque toda semana, durante é, sete semanas, eu vou deixar aí sete ferramentas para que vocês possam aplicar e que vocês possam é, é, usufruir no dia a dia com seus filhos. São ferramentas algumas que eu pego das sessões de atendimento que eu faço, algumas dos treinamentos que eu realizo, enfim, são ferramentas práticas que vocês vão poder utilizar para quando tiver a palestra também, lá na cidade de você, você poder ir acompanhar, fazer lá junto comigo, tá ok? Então se fez sentido, se gostou, comenta, dá o seu joinha aí, como diz a galera lá do, do, do YouTube, faz, divulga para os outros papais, que aí, essa, aí eu vou fazer essa série para vocês com sete ferramentas Vai ficar bem legal, depois eu consolido isso também, ponho lá no, no canal do YouTube para todo mundo poder assistir lá também. Tá ok? Turma, obrigado, essa live foi bem rápida para a gente poder falar só um pouco da ferramenta, falar como é que você pode utilizar, é uma ferramenta bem legal e muito, muito, muito obrigado por vocês, por todos vocês que apareceram, que estiveram aqui, que estão assistindo a live depois também. Tá bom? Um grande abraço.